Você conhece o real poder das velas vermelhas? Você sabe mesmo como utilizar o verdadeiro potencial dessas velas para fortalecer os seus feitiços e magias? Você quer aprender magias exclusivas aqui comigo, utilizando velas vermelhas? Se sim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 o nosso encontro. Hoje eu vou falar sobre como utilizar as velas vermelhas nas suas magias e rituais e eu vou desmistificar o que muita gente colocou em cima desta cor de vela, tornando ela uma característica negativa do mal ou sinônimo de amarração, adoçamento, entre outros feitiços, quando na verdade ela é muito mais do que isso. E eu vou ensinar para vocês três feitiços exclusivos aqui no canal, então assiste esse vídeo. Ok? Vamos seguir? As pessoas, elas criaram uma correspondência bem errônea com relação à vela vermelha. Não só pelo preconceito que vem imbuído com as religiões de matriz africana, mas também com muito do que a gente vê nos filmes de terror e na mídia no geral. E parece que a vela vermelha é sinônimo de pacto, é sinônimo de amarração, é sinônimo de adoçamento ou de qualquer outro feitiço que gera um desconforto conforto ou uma situação que não é positiva na vida das outras pessoas inclusive tenho vídeos aqui no canal falando sobre amarração sobre pacto e sobre adoçamento que são muito muito muito importantes para você que está desvendando esses mistérios agora então vou deixar aqui em cima nos cards para você assistir depois desse vídeo e complementar e ainda mais esse conteúdo que você está aprendendo ok velas no geral elas são pontes energéticas elas representam a luz da criação, a luz do espírito essência que existe em todas as coisas, independente das suas cores. Elas representam muitas vezes a própria divindade, e é por isso que a gente acende velas para fazer pedidos, é por isso que a gente acende vela para os nossos mortos, é por isso que a gente acende vela nos aniversários, porque essa luz e essa energia emanada das velas simboliza uma conexão entre nós humanos e o saber sagrado em alguns grupos religiosos algumas culturas elas representam a própria energia do divino principalmente se a gente for analisar desde o passado até aqui, aonde não existia luz e o fogo ele era a própria representação de iluminar a escuridão. Então, através do fogo, a gente ilumina, a gente traz luz e a gente traz energia. Então, por si só, as velas são representação do que é sagrado, do que é divino, e são portas de elevação, de direcionamento energético dos nossos desejos e intenções seja pra gente mandar ou pra gente trazer. Mas antes da gente continuar, já deu pra perceber que o conteúdo aqui do canal é conteúdo de primeira, que fortalece aí o seu conhecimento, o seu aprendizado. Por isso, se inscreve no canal. Para não perder nada do que eu trago por aqui, ativa as notificações e dá o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. Todas as cores têm uma frequência energética relacionada a elas, uma ligação, uma maneira da gente compreender se essa energia ela é mais elevada, se ela é intermediária ou se ela é densa, terrena, certo? Essa frequência energética, ela está muito mais ligada com o que nós compreendemos sobre fé, com o que nós compreendemos sobre magnetismo espiritual, do que necessariamente com alguma coisa que possa ser medida ou metricada como energia elétrica, certo? Então, quando a gente fala que uma cor, ou que uma energia, ou que uma força, uma criatura, ela tem uma energia elevada, iluminada, ou uma energia densa, ou uma energia mais é, entre meios, a gente está falando de espiritualidade. E a gente tem que lembrar que dentro da magia não existe bem e mal... Tudo dentro da magia é a moral. Não existe moralidade, porque a moralidade ela é humana. Nós seres humanos temos essa ideia de bem e mal. E muitas das vezes a intenção de bem e mal é variante, né? Porque o que pode ser bom para mim pode ser ruim para você. Então, algumas coisas que são de energia mais elevada podem fazer mal. E algumas forças que são de energia mais densa podem fazer bem, podem proteger e muitas vezes até curar e tirar enfermidades pesadas, certo? Então... Essa relação energética é muito mais para a gente poder sintonizar a energia da coisa com o objetivo. Quando a gente consegue compreender um pouquinho melhor essa visão de mais denso, mais elevado, intermediário, a gente começa também a perceber o foco da nossa vontade. Por isso que a energia que a gente vai trabalhar está diretamente ligada à nossa intenção. E com uma energia elevada, a gente pode fazer mal para uma pessoa. A gente pode deixar ela aérea, a gente pode dar coisas para ela, por exemplo, que ela não quer. Quer. A gente pode entender como um presente, mas ela pode não querer aquilo, então ela vai entender de outra maneira e aquilo pode até prejudicar a vida dela, certo? Então quando a gente compreende essa ideia de energia e essa ideia de não ter moral dentro do, da magia, das forças e entender que isso é do ser humano e com uma faca eu posso matar uma pessoa, eu posso cortar uma carne, cortar um pão para eu me alimentar, a gente começa a perceber que, na verdade, o que manda na magia é a intenção de quem colocou ela ali, certo? Então, quando a gente compreende essa ideia, a gente passa a perceber que sim, a energia da cor vermelha, espiritualmente falando, ela tem relação mais densa, mais baixa, mais voltada para os planos comuns dos seres humanos. E ela tem uma relação muito forte com coisas que queimam, como fogo, ou então coisas que mostram mais a visceralidade, o instinto, como por exemplo a cor do sangue. Então essa vela ela tem sim uma ligação muito grande com a instintividade, com o sangue, com a impulsividade, com o calor e com a força em si. E essa força, lembrando, pode ser direcionada para várias coisas, ela pode, por exemplo, auxiliar uma pessoa que tem problemas de estagnação, que não está conseguindo sair do lugar, impulsionando essa pessoa para frente, dando para ela movimento, dando para ela calor, afinal de contas, energia é calor, ou energia gera calor, tá ali, ó, intrínseco, certo? Um exemplo é, mais dentro da realidade cotidiana é o dia dos namorados e a comunicação que, os, que o marketing, que o design trabalha por detrás. Então eu posso sim utilizar a cor vermelha para coisas que representam amor, afetividade, sexualidade, e a gente vai ver isso nos dias dos namorados. Onde a gente tem coração vermelho para tudo quanto é lado, aonde a gente tem casal se beijando para tudo quanto é lado aonde muitas das vezes é utilizado em campanhas até mais infantis para vender, tipo, sei lá, ursos, brinquedos, etc. Certo? Então a gente vai ter essa ideia do vermelho enquanto uma energia afetiva também. E isso vai da onde? Da intenção do indivíduo. Então, sim, eu posso utilizar a vela vermelha para poder fazer uma pessoa se apaixonar. Mas eu também posso utilizar a vela vermelha para poder fazer uma pessoa, enfim, cair doente. Tudo vai depender da intenção por detrás. E quando a gente começa a entender que não é sobre a cor da vela, mas sobre quem fez a magia utilizando a vela, a gente também começa a perceber que a cor vermelha da vela está ligada a coisas que são tabu, que dentro da nossa sociedade muitas vezes não é falado ou é negligenciado como o sexo e a sexualidade. Dentro da bruxaria, a sexualidade ela é sagrada e ela não é negligenciada. Nós falamos sobre sexo, nós, nós libertamos a nossa sexualidade com os nossos parceiros e parceiras, nós somos livres para poder sentir prazer, isso não é proibido dentro da bruxaria. Sendo assim, a vela vermelha sim pode ajudar casais que estão tendo problemas no relacionamento com relação à sexualidade a apimentarem as relações, a se sentirem mais, a darem prazer um para o outro, a sentirem mais tesão e até mesmo engravidar. A gente pode utilizar a vela vermelha para poder fazer uma pessoa engravidar magicamente também, certo? Então, percebam que o teor da vela vermelha ele começa a mudar. E a gente começa a perceber que esse peso que as pessoas colocam em cima, esse peso negativo dentro da cor vermelha, na verdade, é apenas um preconceito. Porque a vela vermelha vai muito além daquilo que as pessoas dizem e daquilo que a gente vê. E sim, ela está ligada com coisas mais terrenas, com energias mais viscerais, como o sexo, como a raiva, como a vontade e ligada com coisas também super-humanas, como sangue. E é por isso que a gente tem que falar mais sobre isso, que a gente tem que falar mais abertamente sobre a usabilidade das velas coloridas. Eu, particularmente, dentro da minha realidade, tenho em casa pessoas que têm medo de acender vela colorida porque acreditam que aquelas cores estão ligadas a um mal absoluto, quando na verdade não. Então, a gente precisa falar mais abertamente sobre os nossos trabalhos mágicos e ritualísticos. A gente precisa expor um pouco mais sobre a usabilidade das cores, para abrir um pouco a cabeça de quem está começando na magia agora e quebrar alguns preconceitos. Bom... Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, mas antes da gente continuar, eu quero que você vá lá no Instagram e me siga, arroba Cedric Nightingale, porque lá você vai encontrar outros conteúdos que você não vai achar aqui e que vão complementar ainda mais o seu conhecimento. Então, vai no Instagram, me segue, arroba Nightingale e me chama por direct pra gente conversar. Então, se a gente for pensar agora na usabilidade da vela vermelha, a gente também tem que lembrar que ela sim está ligada para coisas mais terrenas, mais materiais. Desse modo, ela vai facilitar o movimento de algumas energias. Então ela vai ajudar pessoas a ter mais força de vontade, ela vai elevar mais a energia das coisas, ela pode sim aumentar a ansiedade, então a gente tem que tomar cuidado com utilizar essa vela específico para pessoas que já têm ansiedade, porque ela pode magnetizar e potencializar. Ela está ligada com o sangue, ela está ligada com a ancestralidade também, alguns grupos e algumas tradições utilizam a vela vermelha como, como conexão com os mortos, com seus parentes e com as pessoas que fazem parte daquela linhagem familiar, muitas vezes utilizada também como oferenda em altares para os ancestrais. A cor vermelha está ligada diretamente com o sangue, então a gente pode sim fazer magias que tenham relação com a nossa linhagem familiar. Então, por exemplo, se eu tenho um filho que está morando longe, eu quero mandar alguma energia para ele, eu posso pôr o nome dele na vela e, e linkar ele com a minha energia, porque nós somos do mesmo sangue. Se eu quero, por exemplo, é, ajudar a direcionar a energia é, ativa para uma pessoa que é consanguínea, eu posso trabalhar com a vela vermelha, posso trabalhar com a vela vermelha é, com questões menstruais também, problemas voltadas, voltados para a fertilidade no geral, eu posso sim auxiliar pessoas que querem engravidar com o poder e com a magia da vela vermelha, mas eu também posso fazer coisas que não são muito positivas como é o que todo mundo conhece então vai daqui da índole da pessoa que está trabalhando com a vela então sim, velas vermelhas podem ser usadas para magias de amarração, velas vermelhas podem ser usadas para magia de adoçamento, velas vermelhas podem ser utilizadas para magias relacionadas a ataques mágicos, vingança, etc. Pode. Da mesma forma que uma vela branca também pode. Da mesma forma que uma vela azul também pode. Eu posso com uma vela azul, por exemplo, causar ou ampliar depressão em alguém, porque o azul traz profundidade. Entende? Então não é sobre a cor da vela, mas sobre a intenção por detrás da cor. Ok? Então, focando nessa ideia de utilização, é, de cor e de vela, eu trouxe algumas magias que fazem parte do meu portfólio pessoal de feitiços e que eu acho elas muito interessantes e que vale a pena compartilhar com vocês. Então se vocês fizerem, não se esqueçam de deixar nos comentários aí os resultados. Mas antes de eu te passar os feitiços, eu quero te fazer um convite. A partir de agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como por exemplo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 é, de tarô principalmente, onde as pessoas perguntam se você for membro, eu vou te ver destacado eu consigo responder você e passar você na frente dos demais você também pode fazer parte da Revoada Rochnol que é o nosso grupo secreto fechado só para membros onde todos os meses a gente faz um ritual juntos onde a gente fala de magia e espiritualidade praticamente sempre e você também pode, se você quiser aí um treinamento mágico, fazer parte do Círculo Rouxinol que é uma iniciativa aqui no canal que tem como objetivo trazer um treinamento mágico para você que quer se desenvolver, certo? E para fazer parte é, dessas iniciativas incríveis, é muito fácil. Aqui embaixo, do lado, do inscreva-se, é só você selecionar a categoria seja membro, escolher ali a qual se encaixa aí dentro da sua realidade e ser membro aqui do nosso canal fazendo parte da nossa revoada esse primeiro feitiço que eu vou ensinar para vocês ele serve para acelerar causas judiciais ok então se você tem algum processo na justiça alguma coisa que tá para sair ou tá demorando muito você pode fazer esse feitiço para acelerar esses processos judiciais mas eu tenho um adendo muito importante quando a gente fala sobre acelerar processos judiciais isso não significa que você vai ganhar o processo por isso, certifique-se que o advogado que você contratou é bom, certifique-se de que é, foi muito bem feito, bem estruturado, as provas estão no lugar certo, que tudo que tinha que ser feito foi feito e tenha certeza de que esse, uh, esse processo tá para você, porque pode ser que esteja para o outro. Esse feitiço vai acelerar o processo. Não vai fazer você ganhar, lembrando disso. Ele vai fazer com que os trâmites internos fluam mais rápido. E se você tiver com a vantagem, muito provavelmente, você vai ganhar e ele vai correr mais rápido. Agora, se você não tiver com a vantagem, pode ser que acelere e você acabe perdendo. Por isso, veja se o seu advogado é bom e competente. Ok? Aí você vai realizar o feitiço, beleza? Lembrando que toda vez que a gente for realizar um feitiço, é muito importante que a gente tenha o espaço onde a gente vai trabalhar magicamente purificado, fazendo um bom banimento. É bom também tomar um banho de limpeza, um banho energético, para que a gente também esteja preparado. E realizar os feitiços dentro de um círculo mágico, para que nenhuma energia... Atrapalhe para que nada que esteja ali ao redor possa impedir a minha vontade de acontecer. Se você não sabe o que é um banimento, não sabe como funciona, se você não sabe como traçar um círculo mágico, como ele funciona, eu vou deixar aqui em cima nos cards para você todos esses vídeos que tem relação com banimento e círculo mágico que eu já gravei aqui no canal para você assistir e ficar inteirado, ok? Para esse feitiço, você vai precisar de uma vela vermelha, óbvio folhas de louro, azeite ou óleo essencial da sua preferência e uma oferenda, certo? Por que uma oferenda? Porque a gente vai fazer este feitiço ligado com uma divindade, que é Atena, a deusa da justiça. E quando a gente está trabalhando com uma divindade que normalmente não é de costume, a gente oferece para a divindade alguma coisa. É, não para comprar a divindade, mas como um presente em sinal de respeito, para que essa divindade olhe para a gente e atenda, nos auxilie a realizar esse objetivo. Certo? Você vai untar essa vela vermelha com o azeite ou com o óleo, pensando que você vai acelerar esse processo, que ele vai sair mais rápido, que se tiver travado por algum motivo, a pessoa que travou vai destravar e que ele vai fluir muito mais rápido. tá? Então você vai untar magnetizando isso. Você vai colocar essa vela num pires ou colocar ela no recipiente para que ela fique em pé. Você vai fazer um círculo em volta dela com as folhas de louro ok e em seguida você vai acender a vela e vai fazer a seguinte invocação ok deus atena senhora da justiça da sabedoria e da vitória eu a invoco neste momento de fragilidade você que é atenta como as corujas selvagens e assim como elas toma a sua presa com ferocidade acelere a minha vitória Edifica as minhas causas. Guia o meu desejo por caminhos seguros até a minha direção. Honra-me com os louros da vitória, colocando a coroa sobre a minha cabeça. Que assim como esta vela queima, luminosa e potente, torne-se o meu desejo da mesma vontade. Assim rumo à minha realização. Acelera a minha vitória. Edifica as minhas causas, guia o meu desejo por caminhos seguros até a minha direção. Deus Atena, Senhora da Justiça, da Sabedoria e da Vitória, eu a invoco neste momento de fragilidade. Concede o meu desejo que ele seja justo assim como você. Aí você vai observar a vela por um tempo, fazer a oferenda, colocar a oferenda ali, Aí você pode meditar, senta, fecha os olhos, tenta entrar em conexão com a deusa, meditar com ela, ver se ela vai te passar algum insight, vai te dizer alguma coisa em meditação, e deixa a magia seguir o curso dela, tá bom? Este outro feitiço que eu vou ensinar pra você, ele serve pra poder tirar pessoas da estagnação. Às vezes você tem uma pessoa que você gosta muito, ou um filho, ou um marido, ou você mesmo tá num momento de estagnação da sua vida, as coisas não vão para frente, parece que nada flui, que você não sai do lugar. Este feitiço é para isso, para tirar você da estagnação ou a pessoa que você for colocar ali a magia da estagnação. Uma coisa que precisa ser dita aqui, tá? Às vezes, você acha que a pessoa está num processo de estagnação, ou você mesmo acha que está num processo de estagnação, mas, na verdade, você está passando por um momento é, de, de depressão, ou um momento de ansiedade, ou alguma coisa ali que não é necessariamente a estagnação, mas é uma questão emocional que precisa ser tratada. Nenhuma magia vai substituir um tratamento psicológico e médico tá? Quem disser isso pra você tá mentindo pra você e tá brincando com a sua saúde. Tá sendo completamente responsável. Todo sacerdote, toda bruxa, todo feiticeiro responsável vai analisar também se você não tá passando por um momento depressivo e vai te mandar ir pra um psicólogo ou para um, um psiquiatra, ok? Então, assim... Se esse feitiço for pra você, analisa de verdade se você não tá passando por um momento assim e você não precisa de ajuda psicológica antes, tá? E se você for fazer pra outra pessoa, lembre-se de pedir pra essa pessoa permissão e de conversar muito sério com ela a respeito disso, sobre um auxílio psicológico, tá? Por quê? Porque esse feitiço pode fazer com que coisas aflorem emocionalmente e piorem o estado emocional da pessoa, porque ele vai fazer o quê? Jogar energia na pessoa. É para isso que serve esse feitiço. Para tirá-la da estagnação ou ele da estagnação, ele vai jogar energia para a pessoa dar um pulo para cima. Você vai precisar de uma vela vermelha e um recipiente com chá de capim-limão, alecrim e jasmim, certo? Essas ervas, elas são ervas que vão auxiliar e potencializar energeticamente é, a vida dessa pessoa ou a sua vida e mudar aí essa zona de conforto e essa estagnação. Você vai pegar a vela você vai escrever o seu nome na vela, caso seja para você, ou se for para uma outra pessoa, você vai escrever o nome da pessoa na vela e vai magnetizar, pega a vela nas mãos, magnetiza aquela vela, imagina a pessoa, imagina a vida daquela pessoa, certo? E você vai fixar essa vela no fundo desse recipiente. E depois você vai colocar água, né, o chá. Né, ali no recipiente Ou seja, você vai fixar a primeira vela E depois você vai colocar o chá E a ideia é que a vela vá queimando Vai queimando, vai queimando Vai queimando E ela dê um choque energético ali Vai chegar uma hora que a vela e a água vão se encontrar E a água vai dar um choque energético ali na vela Tipo aquele desfibrilador, sabe? Vai dar um choque energético A vela vai apagar E o feitiço se faz presente ali então, quando você for acender a vela para iniciar o ritual, certo? Você vai dizer as seguintes palavras. Luz flamejante, essência que atua sobre a vida da pessoa de meu intento. Que toda dor, tristeza, sofrimento, mágoa e estagnação. Por prazer, amor, cura e transformação seja inundada e transformada. Luz flamejante que se inunda agora em alegria, realização, prazer e movimento. Mova o que está parado, sem prejuízos e em harmonia, seguindo o meu intento. E aí você vai deixar a vela seguir o curso dela. Quando ela se apagar com o um choque ali, térmico da água, aí você vai pegar a água, você vai jogar ela ou numa árvore ou na privada, e aquela vela você pode terminar de queimar, tá tudo bem, tá bom? Aham. E não se esqueça de ser uma bruxa responsável, como eu disse pra vocês, se for fazer outra pessoa, peça a permissão dela, conversa com ela seriamente antes sobre terapia, sobre psicólogo, tá bom? E é isso, certo? Vamos pro próximo então. Esse feitiço que eu tô te ensinando é um feitiço para que você possa encontrar o seu propósito de vida. A gente escuta muito isso, né? Ai, qual é o propósito de vida? Eu não sei o meu propósito de vida, eu não sei o meu caminho, eu não me encontrei. Quando, na verdade, talvez, a gente sempre saiba o que é o nosso propósito. A gente só não aceitou ele, ou ele só não se mostrou tão presente. Então, esse feitiço, ele é para poder fazer com que sua alma, ela ressoe de verdade com alguma coisa. E você consiga se conectar aí com esse propósito, né? Com essa direção que você vai trazer para a sua realidade. Dentro da bruxaria, a gente não acredita que uma pessoa nasceu predestinada para alguma coisa. Então essa ideia de propósito divino, de a pessoa realmente nasceu para alguma coisa, não existe. Mas nós acreditamos que todas as almas, elas ressoam com alguma coisa, ou seja... Você pode ter nascido predisposto a algo, você pode ter nascido mais afinado, nasceu predisposto a cantar, você nasceu uma pessoa criativa, então nasceu predisposto a envolver as outras pessoas, a criar, a fazer arte, enfim, então existem predisposições e às vezes esse propósito de vida é e tem relação com essa predisposição. Então, esse feitiço tem por objetivo ajudar a fazer com que sua alma ressoe com aquilo que faz sentido na sua vida, te dando uma direção aí para você é, fazer algo que te dê prazer e que ao mesmo tempo engrandeça quem você é, te dê dinheiro e faça você aí feliz em todos os sentidos, tá bom? Você vai precisar para esse feitiço de uma vela vermelha, mel, pimenta rosa. Cravo da Índia e Anis Estrelado, certo? A pimenta rosa, ela vai auxiliar você a potencializar aí o que existe já dentro de você. O Cravo da Índia e o Anis Estrelado, ele vai trazer para você esse contato aí com o que é sagrado, divino, espiritual, com o que ressoa com a sua essência. Os três juntos vão fazer com que aquilo se aqueça, por isso que o mel vai juntar tudo isso, tá? Para realizar esse feitiço, você vai preparar essa vela, você vai vestir essa vela. Então, você vai untar essa vela com mel e você vai vestir essa vela com a pimenta. Então, unta ela e passa ela ali na pimenta até que ela fique inteirinha, cheia de pimenta. Fica bonitinho, parece ter um monte de joaninha colada ali na, na vela. Em seguida, você vai colocar essa vela num prato e você vai fazer ali em volta um círculo com cravo da Índia e anis estrelado. Você pode colocar até ali em volta também um pouquinho da pimenta. E esse círculo representa a criação, representa o que é sagrado, representa as forças que você está fomentando, que você está alimentando dentro de você. Em seguida você vai acender essa vela e vai se concentrar na chama dela, vai se conectar com ela, tentar linkar o calor da chama com a sua essência. E você vai dizer o seguinte encantamento. Eu me desperto através dessa chama, eu me aqueço e me ilumino, eu me aceito em todas as versões do meu eu. Pequena criança que existe dentro de mim, toma-me pela mão e me reconecta. Me faz lembrar de como era acreditar sem ter medo. Me faz lembrar de como era amar sem ter medo. Me faz lembrar do poder que eu tenho para realizar tudo o que eu sonho e desejo. Me faz lembrar de que eu posso voar muito mais alto do que já disseram que eu poderia. Acolhe-me com sua essência e me faz sorrir de novo. Liberta o meu coração para o novo. Eu me desperto pelo fogo dessa vela. Eu me acolho, eu me aceito, eu me amo. Você vai deixar essa vela queimar até o final, e ao longo desses dias que se passarem depois desse feitiço, mantendo na sua cabeça e no seu coração essa ideia de buscar o objetivo, você vai prestar atenção em tudo que acontece ao seu redor em todas as coisas que tocam o seu coração, em todas as coisas que aparecem. Pode ser que, de repente, você se sinta tocado por uma causa humanitária, e nesse momento você perceba que, na verdade, é sobre aquilo, sabe? É sobre pertencer, sobre ajudar. Pode ser que você perceba que você não está feliz no seu trabalho, que, na verdade, você quer liberdade, e aí você começa a pesquisar sobre e encontra alguma coisa que você quer fazer. Pode ser que uma vontade antiga de fazer um curso apareça. Pode ser aí o seu caminho. Então, presta atenção em tudo que vai acontecer depois desse ritual, tá bom? Bom, se ficou alguma dúvida com relação tanto à compreensão do que é o poder da vela vermelha e sua utilidade, tanto quanto com relação aos feitiços que foram ensinados aqui, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder com todo carinho e todo amor do mundo, certo? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Um beijo, que o sol possa iluminar o seu caminho.